Esqueça! Estivadora é a senhora sua mãe! Muito viu? Enfia o dedo no olho dela, Nicolinha! A Nicole jamais poderia ter ido nesse programa da Sueli Pedrosa porque ela é de quinta categoria.